No Canadá, começando pra vocês, eu tô aqui com o Murilove em Vancouver, cara. Murilove veio conhecer Vancouver, eu vou apresentar pra ele e pra vocês alguns pontos turísticos pra vocês conhecerem, pra vocês querem fazer o seu intercâmbio, né Murilão? Bora, bora, vai, que cidade é linda. Vai lá fechar o intercâmbio com o Murilove, né, em São Paulo, pra vir conhecer aqui Vancouver, nos conhecer aqui em Vancouver e conhecer um pouco da cidade, essa beautiful British Columbia. Tá interessado desse vídeo? Fica comigo e Tchau, A gente veio aqui na Granville Island hoje levar o Murilo pra conhecer um pouquinho desse ponto turístico maravilhoso perto de Vancouver, mais ou menos um quilômetro e meio de downtown É uma ilha que não é uma ilha, que é um anexo à cidade de Vancouver uh, E você consegue vir tranquilamente a pé do centro da cidade, eles também tem ferry boats né, que são os barquinhos que saem da downtown e vêm pra cá direto Tem ônibus, tem táxi, enfim, vários meios de transporte fáceis pra chegar aqui E aqui você vai encontrar feirinha, vai encontrar loja de artesanato, a galera de humanas que gosta dessas coisas, e aqui você vai encontrar os melhores maple syrups, também docinhos, enfim, cara, é muito, muito, muito legal para quem vai vir quer, quer fazer um passeio, passar um dia aqui na Granville Island, comer um peixinho fresco então pra você que está pensando em curtir um dia gostoso em Vancouver a Granville Island com certeza é um dos pontos mais legais da cidade para você passar um dia de sol aqui em Vancouver Nossa amor, vocês vão quebrar o um negócio. né? se eu não conseguir vir Outro ponto turístico que você não pode deixar de ver aqui em Vancouver é Gaston, né, Murilão? É isso aí, Castle. Castle é questão, um bairro antigo da cidade de Vancouver e eles, é, na verdade, tem uma história um pouco triste aqui porque teve um, um incêndio grande aqui nesse bairro uns anos atrás e eles reconstruíram todo o bairro, mas eles mantiveram a identidade visual do bairro. E é onde está o Sim Clock também, que é um dos relógios mais famosos de Vancouver. Se você vem pra Vancouver e não vem no Sim Clock, você não veio pra Vancouver, né? Oh, olha o Sim Clock lá, bonitinho você oh, no Sim Clock. Fotinho. Olha lá, tira a fotinho no Sim Clock. <risos> Olha que bonitinho Gaston, É um bairro com bem estilinho europeu. Ó, Starbucks para você tomar um café. Boêmio. Um bairrinho boêmio. Aqui a gente tem três ou quatro escolas também, que a gente trabalha na Tuize. Então é um bairro bem bacana para vocês conhecerem também. Saindo de Gaston, se você quiser conhecer o Stanley Park também, não é muito longe de ir a pé. Coisa de 2, dois km. e meio, se você tiver na disposição de andar, você chega neste parque maravilhoso no meio da cidade. E o parque na verdade liga downtown com North Vancouver. O Murilo fez esse caminho andando, né Murilo, até downtown. Ó. Oh. Na né? mão com açúcar. E é um caminho bonito, né? De se ver quando você passa pela, pela Lions Gate, né? Demais. É, dá um, eu fiquei com muito medo, porque eu morro de medo de altura e a Lions Gate é bem alta. Ela é bem alta. Mas assim, a, a vista é sensacional e depois o caminho que você pega aqui por dentro do de Stanley Park até chegar na, em Downtown é genial. Mas genial. tem que gostar de andar, porque eu andei duas horas e meia de North Vancouver até Downtown. Tem que, tem que gostar de andar, né? Tem, muito. Mas pra quem gosta aí, tá aí uma, uma ótima dica. Tem transporte público, obviamente, tem ônibus, né, pra poder chegar de North Vancouver pra downtown. Você vai ter essa vista maravilhosa aqui, ó, do Stanley Park. Então, vale muito a pena conhecer também. Austrália, falando sobre os aborígenes, né, e sobre a... Ó, oh. oh, viu? <risos> Eu fiz um vídeo na Austrália falando sobre os aborígenes, é, né, sobre os primeiros povos australianos, e aqui no Canadá não é muito diferente, né, a colonização foi britânica, e aqui os aborígenes a gente chama de First Nations, que são, na verdade, o povo indígena do Canadá, e eles preservam um pouco dessa cultura aqui no Stanley Park, ó. Então quando você vê aqui também, você tem que vir aqui nos Totems tirar uma fotinha. Ó. É bem bonito aqui também. E eles contam um pouco da história, né, dos First Nations. Tem uma lojinha de souvenir ali também para você comprar suas coisas, você levar presentinhos para o Brasil. Eles contam as histórias dos First Nations aqui e de como a população né, aborígene foi praticamente dizimada pelos, pelos ingleses e como que eles lidam com isso hoje aqui no Canadá. Então aqui no Stanley Park você vai poder ver um pouco dessa história também. se você está querendo andar aqui no Stanley Park, o Prospect Point é um dos pontos mais altos do parque e você consegue ver um, a Lions Gate Bridge de cima e é muito bonito. Então eu trouxe o um murilo aqui para dar uma olhadinha no visum do Prospect Point, né? de Prospect Point a gente consegue ver a Lions Gate Bridge praticamente inteira que vai de downtown que é desse lado para North Vancouver do outro lado da ponte e é uma vista sensacional olha que lindo isso e aí o que você achou de Prospect Point é animal velho vocês têm que vir aqui velho bonito né cara vou oh, tirar nossa selfie véio. tira uma selfie aí, cara vai selfie do intercambista de Vancouver é olha lá é, acho que aqui, aqui. Não, só que dia lindo, meu cura, rapaz. E é nossa última parada desse vídeo, a última parada do dia é English Bay, que é uma praia muito, muito, muito bonita aqui em Vancouver e que se você está fazendo intercâmbio por aqui, você vai vir conhecer Vancouver você tem que parar em English Bay e ver o pôr do sol nos banquinhos de madeira que eles colocam aqui na praia aqui atrás de mim, tá vendo que eles colocam esses troncos de madeira aqui? pra você poder sentar e ver o pôr do sol, ficar observando o mar e tudo mais então é uma vida extremamente tranquila né? sai da escola, sai do seu trabalho, passa aqui em English Bay e curtir o dia olha que bonito esse e se você gostou desse vídeo já sabe deixe seu like aqui embaixo curte, compartilha Comenta nesse vídeo o que vocês mais gostaram Qual dos pontos de Vancouver vocês mais acharam legal nesse vídeo E se vocês quiserem fazer o seu intercâmbio aqui em Vancouver É só mandar um e-mail pra gente no info que você vai vir estudar aqui em Vancouver com a gente Lembrando que a gente tem agência física aqui em Vancouver E eu pessoalmente vou poder ajudar vocês Nessa primeira etapa de vocês da vida daqui de Vancouver, beleza? Então olha aqui, vou deixar vocês nesse vídeo Com esse visual maravilhoso da English Bay Beijo do para pra vocês E até o próximo vídeo, tchau!